E aí, tudo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu troquei o fone aqui para ver se melhora, porque eu sei que eu falo baixinho. Ah, eu estava aqui é, pedindo inspiração para trazer algo além, até de onde nós estávamos estudando. Bom, o próprio livro Cartas de Cristo, ele vai bem longe. Se a gente estudar realmente cada frase, não lendo e colocando na gaveta do esquecimento, é, isso muda, muda a nossa perspectiva. E você sabe o que é engraçado? Você sabe o que é engraçado? que teve um, uma pessoa que repostou uma canalização que eu fiz e aí essa postagem acabou vindo para mim. E é natural a gente correr para ver os comentários, né? para ver como que as pessoas estão recebendo isso, não no sentido de aprovação, muito pelo contrário, mas para entender qual o nível de captação que as pessoas estão se colocando. Né? É isso hoje, porque eu já fui daquela que esperava por aprovação, sim, já vivi nesse esquema mental padronizado e faz parte do show. E aí uma pessoa falou uma coisa interessante. Ele estava cheio de raiva, ele estava muito bravo. Ah, tá tudo certo, mas foi legal o que ele escreveu. Por que que não pode ser tão explícita as mensagens? Por que que as mensagens sempre foram tão metafóricas? Caramba, não é verdade, desde sempre. Claro que agora se tornou tem um pouco mais de é, é mais como que eu vou explicar? É mais fácil da gente entender, né? mas ainda assim a gente dá uma a gente dá uma penada para colocar em prática. É por mais que algumas coisas ainda a gente acredita que compreendeu, mas não compreendeu. E aí eu pensei, eu é verdade, né? mas como eu não sou tão questionadora assim, eu pergunto outras coisas quando pesam para mim, né? nessa existência, acho que eu já fui, tenho certeza disso, acho, não tenho certeza, que eu já fui absurdamente questionadora em outras existências, então pato aceitando, né? Escuto a realidade divina e bora lá. E a resposta veio hoje. Foi linda, assim, porque eu tinha sido parada, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo: para, não lê mais nada, fica quieta, você tá transbordando informação, só assimila ainda essas. Eu falei: tá bom seja do que eu lia, seja do que eu tava recebendo, né, de lá pra cá, beleza, aí hoje, ontem mesmo, assim, veio assim, filha, volta, leu, opa, já processei os dados, e eu senti que estava processado, tava já enraizado, as informações, ótimo, falei, ah, tá bom, aí eu voltei a ler um, o livro de Cryon que eu adoro, Abre bem a cabeça e peguei de novo para dar uma mexida aqui, olhar alguns dados que tem aqui no livro Cartas de Cristo, bem no finzinho, como eu falei para vocês, tô no finzinho dele. E bem na hora, assim, bingo, vem a resposta do porquê que é tão metafórico. As pessoas que estão num nível consciencial, é porque elas estão uma formatação mais linear de se pensar no sentido lógico, igual a matemática a gente tem, um mais um são dois eu acho que isso foi explicado por, por algum mentor espiritual eu tenho quase certeza que foi São Germano né? não tenho certeza absoluta que tantas consciências passam por aí que eu nem sei mais mas enfim, foi uma consciência de muita luz só que esse um mais um uh, são dois é uma visão totalmente lógica de um conforto dessa terceira dimensão, né? Dessa coisa tridimensional que a gente vive. É confortável a gente pensar em uma lógica, em um segmento e as pessoas até gostam disso. E eu acho importante para a gente começar a entender, né? As pessoas numeram um, as etapas do despertar da consciência, tudo, tudo a gente quer explicações, a gente quer dados, quer formas de como aquilo funciona. Sei lá, vou montar uma caixinha. É, eu preciso desses elementos para colocar aqui, mas que eles sozinhos eles não funcionam, eu preciso colocar em conjunto para que é, exista a caixinha né? e que esses elementos separadamente eles não seriam absolutamente nada ou qualquer coisa, alguma coisa, enfim. Então o que eu estou querendo dizer é que é uma etapa consciencial humana muito fixa onde chega até um limite, isso a gente já entendeu. E aí, essas metáforas, elas vêm justamente para a gente começar a praticar uma verdade que a gente esqueceu, a verdade de que o nosso sentido, ele vai muito além dos cinco sentidos, ele vai muito além da mente humana, é, e que na verdade ele trabalha em conjunto com o óleo com o universo, né? com... A multidimensionalidade, a visão multidimensional, que é totalmente quântica, que não tem tempo, não tem espaço, não tem essa linha contínua, começo, meio e fim, igual o um humano normalmente fala, né? Nossa, a gente começou, né? tudo começou assim e tudo terminou assim. E não é verdade. Né? O Kryon até afirma, né? Não existe um começo. Vocês são eternos Aí dá um pão na cabeça pão. Mas e a história da evolução? O que, que, que, que vocês estão falando aí? Bom, eu, eu deixei essa informação entrar devagar é, Eu não sou daquelas que só escuta e já aceita Eu escuto e aceito aquilo que meu coração fala É isso Ai, ah, é isso Já fui, papagaio eu fui bem papagaia já. E aí eu vi que não era o caminho, muitos anos sendo papagaia, né? Papagaia é ótimo. Então é. é arara-maria. Né? Eu era arara-maria, total. É, mas aquilo foi construindo ideias. Construindo ideias. Então assim, também serviu o seu arara-maria. Serviu, porque tudo serve na vida pra gente chegar em algum lugar e tem gente que às vezes demora para ver esse outro lugar, mas é super natural e inerente de nós mesmos, então eu demorei muito para assimilar essas verdades, essa realidade divina uh, que o Kryon fala tanto, né, dessa visão multidimensional mas eu comecei a acessar esses lugares, falei, caramba, tem alguma coisa de diferentaça aqui, e tem porque ela é totalmente lógica. Esse lugar onde você começa a acessar além dos seus sentidos humanos, não tem uma logicidade e você começa a entrar em curto. De novo aquela frasezinha, né? Eu acho que eu pirei. Mas depois que você começa a trabalhar esses medos, esse desespero, ou tentar encaixar aquela visão multidimensional, no, no teu racional, quando você deixa de tentar encaixar, você primeiramente deixa cada um no seu lugar, porque ainda você tem uma visão que separa, está muito tempo acostumada com a visão lógica, que nada mais é do que um conglomerado de crenças ao longo da história humana, se você acha que você sabe alguma coisa, você na verdade só está replicando o que seus ancestrais trouxeram. Então, veio como... Um armazenamento genético dentro de você que faz você replicar, então você é automaticamente tudo faz isso, hum, isso é certo, meu, leite, fumando, aquela história toda, né? É. Esses dias eu lembrei de uma. Ai, gente, que engraçado, que loucura! Tudo isso a gente faz sem pensar. Né? É, as simpatias da vida. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu vou ter coragem de compartilhar isso. Ai, eu devo ter falado para alguém isso, eu tô aqui pensando nisso, acho que eu falei em alguma live da, da simpatia da concha, que eu era pequenininha, não tinha peito nenhum, aí os familiares, ai, a simpatia da concha, do peito cresce, e dali eu, eu, eu pegar a concha de peito, aí eu, eu que que ai nem tinha que ter peito naquela época, colocava a concha acreditando, que né simpatias. E, e que dão certo porque a pessoa acredita tanto, e aí você vê que o efeito que você põe tanta fé, você tem o resultado, não esqueci o nome fugiu o nome, agora eu tô conectada em outros lugares né? deu, um, deu um, uma zique zumbada aqui, não lembro o nome efeito XBLA. vocês vão escrever aí embaixo, vocês vão lembrar depois qualquer coisa eu escrevo aqui no Google rápido pra lembrar eu tô num outro fluxo então é, tá na hora da gente se permitir ir além dessas crenças tão enraizadas né? então eu vou além vou começar a ir além nossa, eu tô mecanizada, tô só comendo assim se pergunta por que, que eu só tô comendo assim por que, que eu estou falando assim eu estou sendo o que eu quero? Ou estou sendo um conglomerado genético de toda uma história cultural? Ou estou sendo um conglomerado espiritual de tantas existências que o meu fractal passou? Vulgo alma. Né? O que é está que acontecendo aqui? Uma mistura de tudo? A mente lógica tende a separar praticamente tudo, separa que separa que separa que separa. O crime fala muito da, das camadas, né, do DNA que tem as ativações, que as, tem muitos terapeutas que estão fazendo, mas ele explica com todo respeito, óbvio, que eles falam que tudo existe por alguma razão e é um caminho. A ciência hoje aqui ah, nesse planeta eles estudam a partir da limitação deles e que é importante, é um passo, é um passo. Mas agora vai vir o segundo passo, de estudar essa essência além dos cinco sentidos, dessa corrente elétrica que é multidimensional. Né? Então, assim, não é só uma via, não dá para ficar só num cenário. Né? Nós estamos sendo convidados a participar de todos os cenários ao mesmo tempo, como se vivesse num, em universos paralelos. Tá? É assim que eu me sinto, vivendo um monte de cidade diferente às vezes eu dou uma viajada, até nem liguem, nas últimas semanas eu ando com um olhar bem longe, assim, porque eu me sinto vivendo é como se eu estivesse num círculo, é como se, eu vou tentar explicar da maneira que eu sinto para vocês visualizarem, tá? Hoje, como eu estou, é como se tivesse um planeta dentro de mim, dos meus erros. E, e eu vivendo em muitas dimensões, Estava esses dias resgatando esses museus em dimensões mais inferiores que deu um trabalho, que é sobre isso também que eu quero falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E comecei a perceber, a captar esses lugares. Então eu ia lá, dava um trabalho para fazer a unificação. Um outra, outro era bem, como eu gosto de falar, ardido. Foi. <risos> Foi difícil. Foi mesmo. Eu sei que é legal falar essa palavra, mas desculpa foi real. E aí os outros, que é uma delícia, eles já estão estáveis, elevados, são, são os meus fractais mais elevados, né? Um em quinta, sexta, sétimo, tá? E aí por aí vai. Né? Muitas cidades, composições familiares totalmente diferentes, múltiplas tarefas, e esses mesmos fractais mais elevados, eles conseguem estar em múltiplos lugares, ao mesmo Parece complexo, mas não é. Vai um pouquinho de encontro com a informação do vídeo anterior, tá? e fora os fractais que estão aqui na Terra também. Tá? Não fica mais complexo ainda. Né? É muita gente, é gente para caramba. Nossa, em uma única dimensão pode ter vários outros fractais é o que eu percebo mas eles vivem é, como se fossem individualizados a gente se reconhece mas é um outro nível de consciência e quando você se eleva você se unifica nesse um trabalhando pelo todo é muito legal e é lindo e cada um usando da melhor forma a sua habilidade naquele estado frequencial e eu percebo a raça humana com muita potência é a coisa mais linda assim a gente veio com uma capacidade solar de radiação atômica gigante é que a gente precisa unificar integrar as nossas partes para e eu ando sentindo essa sabe essa coisa vindo ela está sendo acionada de tempos em tempos em mim principalmente depois que eu fiz algumas unificações mais intensas que são duas que eu quero compartilhar com vocês e, e aí vem um é como se fosse um grito interno fantástico de integração Uau, sabe e bem tipo uma onça radiativa mas não, não quer fazer mal para ninguém mas ela quer ser a força nela mesmo sabe se apoderar é muito legal tava na farmácia agora eu fui comprar um Hum, uma vitamina que eu tomo sempre, que eu tenho que tomar por causa da, da tireoide. Tava ali na fila assim. Ó, eu falei, nossa, se eu grito aqui, o povo vai falar que eu sou doida. Mas por dentro eu tava, eu fechava o olho e eu gritava em silêncio. Ai, que delícia. Incrível. Isso é incrível. Isso é integração. Então, pra essa semana, gente. É começar a pensar além da curva do que te ensinaram, ai já estou fazendo isso, não dá, eu estou vendo, não dá, a gente não vai ser rápido, é tudo muito gradativo, ainda é gradativo, porque as fichas vão caindo conforme você vai sacando a experiência, e sejam extremamente realistas com a experiência, tá bom? que eu ainda percebo as pessoas desesperadamente seguindo por esse caminho só para ter a somatória de ficar bem né porque a verdade é a seguinte gente quando você chega na somatória do teu eu você ainda assim vai passar por muitas perspectivas desafiadoras na terra só que você vai ser inteiro né? não tem como fugir das emoções a gente só tem que entender que aquilo é só uma... É como se fosse uma estatística para o teu espírito aprender alguma coisa. E quando você enxerga dessa maneira, ele não vem com aquela intensidade pejorativa. Porque como as pessoas só estão na mente humana, e a mente humana tem uma tendência de mostrar a probabilidade negativa, as pessoas, aí as pessoas dão peso naquilo. Não precisa mais fazer isso. E, e te digo, a gente não fica todos os dias cantando uma canção de amor e... Não, não, não é assim. Mas a sua vibração, ela fica estável, fica harmônica. É, você estando com você, você escolhe ser bom. E não mostrar que você é bom, você escolhe ser bom. É, você não fica... <risos> só para mostrar que é linda não quando você sorri porque você quer sorrir você é sincero com você o tempo inteiro o tempo inteiro com o fone danado essa perspectiva vamos trazer questionamentos contra essas crenças agora de observar. eu recebo muitos relatos das pessoas falando nossa é cansativo isso que você está pedindo está pedindo para gente que lá nos primeiros vídeos pede muito para gente se observar ai ah, é cansativo então não faz mas depois não reclama que você está no mesmo lugar porque como que a gente vai conseguir alcançar um outro estágio se você não observa seus sentimentos, se você não sabe quem você é, se você não tem um objetivo, ou se você fica contando mentiras, sabe? A Metatron anda falando muito isso ontem, ele falou numa canalização, né? É muita insistência de ficar se contando uh, mentiras que te deixam presos num limitezinho, Fiz um trabalho, com um rapaz lindo. A gente fez uma, uma hipnose e quando a gente entrou nas portas do inconsciente foi tão bonito assim que a gente entrou, entrou na, na porta que vinha muito forte a energia de dizer que era a porta do propósito. Né? Deixa eu só ver aqui, gente, o Natal. Do atrasado, próximo atendimento. E e quando ele entrou, ele não conseguia ver porque na mente dele ele acredita puramente que é uma incógnita aquilo, né, uma interrogação. Mas na hora me veio a energia do que estava que acontecendo verdadeiramente ali, que era para ele se ver. Então tinha ele no propósito, tinha ele e uma visualização, uma visualização linda. Ele em pé, sorrindo, lindo, lindo, todo vestido de branco, lindo. E aí por, é, por condução da, da mentoria dele, eu pedi para para ele ir até ele mesmo. E aí ele mesmo, energia fantástica, que algo que é. Falando assim, era o eu dele mais puro, falando dele. O seu propósito é você. Você se amar, você se cuidar, você se motivar todos os dias e você sempre ser sincero com você. Não tem outro propósito. Você fazendo isto, Todo o resto será secundário. Porque você vai fazer para se divertir, para brincar, para produzir, para fazer as coisas humanas. Mas o seu propósito é ser amor. Aí você fala, ah, E quem é que tá fazendo de novo? Quem? Ô, oh, minha gente. Isso foi maravilhoso, me trouxe um insight fortíssimo que eu queria passar por é tanto tempo buscando mas o que eu vou fazer eu tô sentindo que eu tenho uma coisa grande para fazer nesse planeta grande é você se amar grande é você não se fazer mal mas especifique a mente humana especifique o que é se fazer mal é insistir em falar coisas tão densas para você é insistir de se colocar para baixo, é insistir de, de se manter com menos do que você é, é insistir de se manter escasso, é insistir de se colocar em lugares. É, conheço pessoas com uma energia tão fantástica, tão estável, e, e aí as pessoas acabam se excedendo, seja nos alcoólicos ou em entorpecentes, e aí a energia cai e a pessoa fala mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Entende? Na medida, claro. Não digo entorpecente. Não é para usar, caramba. Não é. Isso tem que acabar. Real, real. É o próprio álcool. Vão ter mudanças extraordinárias em relação a essa bebida. Eu já tem alguns fractais aí do São Germain trabalhando com algumas alquimias. Já conheci alguns. Mas isso é para os próximos 20 anos que vai ter uma mudança né, efetiva. Das pessoas criarem algo que não, é, que não mate você aos poucos né, que não estoure seus, seus neurônios. Que, é, caramba. E a gente está passando por todo esse turbilhão. E não digo pra gente começar a se penalizar, ah, porque tá. Não, a gente tá fazendo as criações, entendendo que não, não é efetivamente bom. E aí devagarinho a gente faz a mudança, porque a gente tá viciado em, no que faz mal. Que seja nos, nos pensamentos repetitivos, que é aquele looping. E eu vejo esses loopings na cabeça das pessoas. Elas vivem naquele mesmo lugar tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, e não sai não sai mas vejo muita luz em todos eles todo mundo tem luz, todo mundo é luz e aí você vê aquele sentimento sendo brotado como ramificações, saindo e, e às vezes dá aquela florida e dá aquela murchada dá aquela florida e dá aquela murchada e aí é o tempo é o tempo de de aprendizado de reaprendizado de cada um então para essa semana turma é refletir sobre seus padrões é, assim, de novo quero mais <risos> mas tá aí dentro mas está dentro de você de buscar essa realidade divina em lugar nenhum não está no um conselho que você escute porque olha 85% das pessoas que estão à nossa volta elas te dão conselhos padronizados do que a maioria acha certo e se você porventura seguir esse conselho você vai se encaixar e se caber nesse mesmo padrão um monte. Eu escreveria uma lista bem vasta de tudo aqui, se vocês quiserem. A gente especifica. Eu falo gente porque eu não estou falando sozinha. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Qual é o som do meu coração? Por que isso aqui me irrita tanto? seja o teu momento respire sobre aquilo né? deixa eu sentir o que que é isso porque todo mundo todos nós estamos numa via de enxergar todo esse turbilhão de um jeito muito bom leve e gostoso agora para concluir eu queria falar de duas unificações que foram muito importantes para mim uma foi bem suave, foi um pouco, não é uma assustadora de medo, foi uma coisa chocante. Né? Eu até escrevi lá no, no Instagram, mas vou dar outros detalhes aqui. E a segunda, Senhor amado Jesus, a segunda foi mega power, mesmo assim. Nossa, nossa, nossa. Mas eu agradeço, bom, de verdade, porque pô, tô comigo agora mais e mais. A primeira foi quando me reconheci como, como um cadáver, né, que eu acho que eu tinha comentado com vocês. Foi uma integração, Tava no meio de um atendimento e eu fui levada né? para essa integração de resgate. Me vi com muita sabedoria ali e, e me integrei nessa pessoa que dava tudo de si, que ficava nas regiões ruralinas fazendo transporte. Tão boa, pessoa tão caveirinha fofa que tava na minha frente e ela não ela tava anestesiada ela já sofreu tanto mas ela não se importava sabe ela só tinha uma motivação ajudar era isso que tava na hora dela e aí eu fui acolhi a gente subiu na mônada foi uma delícia Depois disso eu fiquei muito diferente, fiquei muito reflexiva, fiquei muito, é, muito realista, não pessimista, realista, é, principalmente sobre a, as zonas do que está plasmado na quarta dimensão sobre a terceira dimensão, então é, é como se eu conhecesse todo aquele território, desde o mais trevoso até o mais sutil, as camadas que tem. própria mente humana então me vem as imagens sabe de cada lugar das dos lugares que aprisionam pessoas fingindo que existe uma uma química liga uma droga segurando pessoas viciadas todo tipo de vício são são muitos lugares sabe específicos que as pessoas ficam aglomeradas e muitos ficam realmente escravizados né, em troca de trabalhos vamos falar de um jeito humano sujo é, eles vão totalmente hipnotizados para esses lugares aí fazem o trabalho e voltam lá para usar essa essa reação química aí plasmada em quarta dimensão parecida com o entorpecente que tem aqui né? e exatamente já tô vendo que eu estou incomodando só por estar passando essa mensagem mas todo mundo já sabe disso que tem isso tem as zonas de, das pessoas que Ficam muito numa perversão, só sexo, sexo, sexo. Não que sexo seja ruim, sexo é fantástico, é uma conexão maravilhosa. Mas digo da, da orgia, da coisa toda, né? Que cada hora que é um, não sei o quê. Então vejo muitas almas ah, aprisionadas nesses lugares. Então, assim, todos os cantos, né? Pessoas extremamente depressivas, suicidas, são alas vibracionais. E quando eu me unifiquei a ela, eu conheci e passou aquele medo de ir para esses lugares, de fazer o um trabalho, porque eu conheço aquele lugar. Eu vivi muitos anos lá, não só ajudando, mas também estando do outro lado, totalmente ignorante. Assim, muitas e muitas vezes eu fui para lá. Bom, isso foi uma unificação que foi muito importante para mim. A segunda foi depois que eu fiz uma canalização bem apurada, de uma consciência absurdamente elevada, só que até falei na, numa live ontem deu. Um, e aí eu fui absurdamente atacada. Só que aconteceu uma coisa interessante. Uma dessas pessoas que eu via né, tentando atacar, elas não conseguiam chegar muito perto. Graças a Deus que minha aura estava <risos> tava alinhada ali. Então a turma estava um metro e meio aí de distância mas um deles me chamou a atenção, porque ele era o único que conseguia dar uns dois passos na frente, sabe? E ele tava manipulando, fazendo um escaneamento da minha mente pra poder encontrar o que, que tinha ali pra, pra me dar, pra baixar minha frequência, no medo, qualquer coisa assim, no susto, né? Eles foram mais no susto. Eu falei, caramba, eu nunca trabalhei meu susto. Porque susta uma coisa muito instintiva, olha onde os caras foram. Impressionante, né? Deixa eu só pôr o, o carregador aqui, senão a música vai parar. Aí beleza. Ali eu falei, cara, o que, que é isso? Eu tava nadando até. Olha isso, gente. Não, o momento que eu mais tinha que estar tá distraída, né? Mas eu vi que tava acontecendo uma interferência e escolhi abrir o campo pra ver não fiquei com medo e tal mas tava espremendo muito como eles fizeram eles são muito inteligentes lógico igual nós como eles fizeram um escaneamento muito apurado de algum fio solto que estava em mim aqui eu até agradeci que eu falei ah eu vou olhar isso esse susto né de que vinha de roubo que vinha vinha umas ideias atravessadas sabe do medo vão te assaltar vão não sei o lá eu falei, nossa, eu tenho isso, gente, de peraí. Só que conforme eu fui transmutando, eles não paravam de atacar. E aí esse um que eu falei pra vocês que estão tá um pouco mais perto, eu falei, quer saber? Eu vou até lá. E aí eu fui nadando, só que quando a minha aura foi chegando mais perto e, e transpassando ele, ao invés de eu vê-lo com uma capa preta, assim, que era um mago negro, né? E falo tranquilamente, tá, gente? Porque o medo realmente acabou. Pior do que foi essa, enfim. Aí eu cheguei perto e foi clareando. E eu vi uma pessoa, eu vi quem ele é realmente, né? E vi era um ser atlantiano. Ele era de Atlântida, só que foi o um dos caras que, enfim, brigaram por, por poder lá. E na hora eu reconheci ele. Eu conheço você, lógico, que você conhece. Aí, na hora, meu raciocínio lógico, ah, ele é um irmão. Alguma coisa assim, né? Não tinha caído a minha ficha que eu tava de cara com o fractal meu. Não tinha caído a minha ficha. Então, eu fiquei quieta ele continuou e eu comecei a entrar em guerra com ele. Guerra boa, guerra de transmutação. Aí, ele aí, falou: eu vou te dar. Ele me ameaçou, né? Com uma gentileza, usando o meu amor, né? usando minha forma de falar, usando algumas artimanhas aqui mentais, eu falei, olha, eu não vou cair nessa. E pediu para parar projeto, para parar isso aqui que eu estou fazendo com vocês, pediu para eu tirar algumas as canalizações, principalmente a última que eu fiz do Sanato Kumara, e que não era verdade, que era o meu melhor. só esperando ele fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, Sanato Kumara, já que você me colocou nessa, cara, veio aqui, né? E eu não apaguei a mensagem, um monte de gente viu, graças a Deus. Me ajuda. Eles vieram na hora. E aí começou uma integração maravilhosa. Não tinha me ligado ainda. Eu entrei em êxtase. Eu senti uma energia entrando dentro de mim e uma voz suave. Isso, filha. Isso. Deixa entrar. E deixa passar. E, e muitas memórias passando. E eu nadando. Peraí, deixa eu tirar aqui que eu acho que meu fone. Que ele deu um, um pau aqui. Peraí. Peraí. Aí. peraí, aí, aí. Ah, pera voltei. Deixa eu só tirar. Eu ponho aqui, ó. melhor, deixa eu dar pausa. Pronto, tive que colocar o outro fone, que acabou rapidão. E aí foi isso, comecei a derreter na piscina, mas foi uma energia muito forte mais forte de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Na mesma intensidade com a canalização do Sanato Kumara, que muita gente fala, ah, é tão lindo canalizar, mas o bicho pega dependendo de algumas canalizações que mostra você né, o que você ainda tem que fazer e aí devagarinho você enxerga mas tem um tempo de unificação para você fazer esses ajustes não adianta a gente correr ó oh, e vou me alongar aqui no vídeo mas vale a pena tá bom aí depois começou né eu comecei a fazer umas trocas conversando com alguns amigos que tem um nível de consciência né legal dá para a gente trocar Todo mundo tem, mas digo que eles entenderiam aquilo que eu estava passando, tá? Porque todo mundo tem. E, e aí veio uma clareza absurda. Eu vi aquele mago negro que já foi atlantiano dentro de mim. E aí à noite, assim, ele ainda tentando não aceitar, sabe? Assim mas tinha uma coisa muito boa dentro dele, já escolhendo, que sim. E aí o último grito foi quando eu tava abastecendo o carro, que ainda eu levei um baita susto, era noite, bem noitinha, assim, onze pouco da noite, tava com a Alice no carro e aí veio um... um susto, assim, na porta do carro, sabe, assim, tipo, não abaixar a frequência dela. E aí me faltou ar, cheguei em casa, fui tomar banho, faltou ar, pedi ajuda, falei, gente... E aí de novo, vieram os mestres ascensos, coisa mais linda, calma filha, tá tudo bem, é uma integração fortíssima, calma, e uma, uma ira vindo assim, muito forte, uma coisa de guerreira, que era ele né, que já matou muito, que violento, agressivo, que estourava as cabeças com energias, sabe, ninguém podia falar nada, muito arrogante. Sem julgamento, constatação, né? E, e aí eu fui deixando isso lá, eu não nega isso. Eu falei, mas eu não vou estourar a cabeça de ninguém. Disse, não vai. Relaxa. Você já... Você já conseguiu se controlar. Você escolheu o que é bom. Você escolheu estar conectada com a fonte criadora de novo. Né? De novo, sendo honesta com você. Então... Reverta a energia nesse centro de quem você é para você usar toda essa força que eu falei para vocês ah, na farmácia que vem. Ah, porque não é um, uma vida xoxa que a gente veio ter ah, apagada, a gente veio ser vivo, a gente veio ser sol, a gente veio falar, né? a gente veio abraçar firme, a gente veio dar aquele beijo. É, a gente veio fazer comida temperada mesmo, entendeu? com sabor, com gosto, é, usar cores vivas. Né? É, a gente veio também ser suave, mas tudo com intensidade. Foi isso que me veio tão forte. Então, a unificação, com quanto que a gente não faça, é que eu faço a mínima ideia que ainda do que vai vir. Porque, pelo amor de Deus, Senhor amado Jesus, <risos> Gente, o que, que é tudo isso? Mas eu me coloquei para compartilhar. A Mãe Maria está insistindo para a gente sempre falar. O Sananda também fala, compartilha para as pessoas se sentirem abraçadas. Né? O pau está quebrando, está doendo, de verdade. Porque ali é como se estivesse tomando paulada na cabeça. Ainda está, porque é você mesmo brigando com você. Mas isso vai acabar só persiste continua sempre lembrando que o seu foco é estar em amor com esta unicidade na realidade divina tá bom e é isso nossa falei hoje hein? eu amo vocês tá tudo certo faltou ar? respira e pede ajuda e mesmo que se você não tá dando conta do invisível precisa conversar com alguém no físico por favor, vocês podem chamar as pessoas aqui do grupo mesmo, ou me procurar Ai, mas Marisa, estou sem dinheiro e tal, estou no padrão da escassez na terra, procura eu falo, converso, vocês sabem como funciona as terapias né eu tenho a contribuição de 111 reais e 11 centavos mas quem não puder eu ajudo, claro que eu tenho um bom senso aqui, senão eu não como né mas eu pelo menos uma sessão ali a gente vai conversar, porque eu tenho eu tenho algumas pessoas que eu atendo totalmente é gratuito que o tratamento tá bem longo né então ainda não tenho vaga fixa toda semana para abraçar você mas uma sessão a gente conversa a gente faz uma codificação tá bom então tô aqui para vocês mas com limite e respeito no momento que eu tenho que descansar então se eu demoro para responder é porque eu também tô me respeitando tá bom eu amo vocês vamos firme que a luz venceu.